Aí Maurício, vou mostrar aqui um manchão aqui no local, aqui. vou falar com as variantes só em pensamento, viu? Aqui é a entrada dele, o manchão, ó. Vou continuar, para me acompanhar. Fazer rápido, né? Não tem o não. rápido. Aqui tudo é um manchão, Maurício. Veja só, vou terminar o manchão, tá arriscado lá na frente lá, depois eu vou, aqui ó, o manchão tá aqui ó, ele lá abriu ó, acabou o manchão ó, acabou aqui, certo? Agora, ali tá um veio de água, agora eu vou pedir para ele, em pensamento, para ele procurar para mim a direção, me dar o local onde tá o veio de água. Veja que ele já encontrou para lá por risco ó, agora eu vou... Vou ignorar vou tirar para lá. O que, é que ele fez? Ó? Ela, ela obedeceu e tirou para lá. Agora eu vou caminhar em direção o risco. Que é ela não tá o veio de água. Aqui saiu fora. Voltei. Tá para lá. Beleza? Valeu, um abraço. O Maurício Mococa. Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui sobre as variônicas e os diamantes. Tá eu o meu amigo Edson. Então é nós vamos procurar procurar o diamante com elas, caçar com o diamante na câmera e nós vamos tentar ver o que, que vai acontecer, porque nós tentou dois buracos aqui ó. E não tiramos, porque tá fundo. Tentamos um outro aqui também e não tiramos também que tá, tá parece que tá fundo também. Então eu vou tentar um mais raso. Então o Edson vai procurar com as varetas, que agora já treinou com ela. E vamos ver É que essas varetas vai cruzar para algum lugar, né? Mais ou menos nós já tem um ponto aqui agora ela cruzou lá, quer dizer, eu já tinha nós já tinha procurado, ela cruzou, nós deixou marcado. E agora ele vai pegar as peneiras e e tirar o cascalho lá para nós ver. Já que ele pega as peneiras, vamos mostrar um pouquinho do rio, um pouquinho da paisagem, um pouquinho de pedra, lá uma ponte, umas pedras ao redor. Lá em cima tem uma trainha de pesca. Ali tem uma garraquinha de café. Agora ele já vai tirar o cascai, porque na correnteza aqui é um pouco difícil. Porque a, a correnteza, você tem que segurar a peneira com o pé e cair de cavalo o cascaio com a outra. vamos ver o que, que vai acontecer aqui vamos ver se vai se nós conseguimos arrancar esse diamantinho dentro da correnteza isso também é para os amigos ver aí que as varas com diamante funciona em riba da água por exemplo se a água tiver rasa deve para você andar dentro igual tá aqui você pode passar as dentro da água você pode passar por fora só encascar não e esse aqui é um lugar que nós já é acostumamos já garimpar então. já tem uns cascais jogados aqui nessa beirada aqui que nós já lavamos mesmo. o sol tá dando reflexo dentro da água, tá ficando ruim no celular não sei se quanto mais você vira, pior aqui não, vou virar mais para cá para ver se eu pego menos reflexo do sol Cacoaia bem elas, elas, elas juntas. Cacoaia para onde elas tirar toda a areia fina que tiver debaixo. Joga na correnteza para baixo e para arriba. Tá bom. Bom, agora essa aqui é a Sururuca. Mas pelo jeito também não tem nada. Ah, vai. Ela quer passar o detector em cima dela, então vamos passar aí para nós ver se saiu nessa peneira alguma coisa. Vai para frente. Cruzou em cima da peneira, então saiu na peneira. Tem alguma coisa na peneira assim, vamos ver o que, que tem nela. cruzando então vamos eu que tem na peneira que aqui, é, aqui é o cascai grosso dá um pouco de barro junto não essa peneira não tem nada o que, que pegou aí não, nessa não Não Aí vai estar na terceira peneira Não quero com pontinha lapidada aqui Mas não é nada não É, tá prometendo alguma coisa, hein? Olha, as caim tá bonitas, hein? Tá cheio de barro. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí que eu vou identificar se assim, aí não é. Mexe, não mexe, mexe. Não, mexe, não, mexe não. Sim. Vai que eu desligo o seu guarda. Não, não. Por aí, talvez eu. Uma pontinha até bonita, mas não. É. Fica o contrário lá pra cá, eu tô pegando sol. Fica o contrário de lá pra cá, eu tô pegando o sol. vai, vai, Ana, que é da aí? Papai, velho, o que, que é esse negócio preto aí Beirão? Não, pega ele com os dedos, joga esses restos cascais para um lado aí. Rapaz, ah, é bonitinho, mas não é não. Olha aí. Um cortezinho muito bonito. Você pegou um dedo aí? Olha que... ah, é. o aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui o diamante é, aí, ó. No aqui. meio aí, aí ó. Achou. Você, você, você com os dedos de riba dele. Achou. Achou mesmo aqui, ó. Aí, ó. Olha aqui. Olha a, e, mais e, olha a diferença das pedras. Uhum. Olha aqui. Olha mais linda que ele é. Oh. Vamos pôr na mão pra ver se é mesmo. Vou testar a vara de novo. Até essa aí. Vamos ver? Dá uma olhada de novo na vara pra mim. Testa lá. Vamos ver. Oh, vê lá. Está ali mesmo. Essa mais baixo aí. Então ele está aqui. Ele deve estar. Aí, ó. você quer ver? Deixa a vara cruzar, põe as varas certas. Não, volta para trás a vara um pouco. Deixa as varas cruzar certinho. Espera aí. Vai baixando, baixa, baixa, baixa, baixa. Deixa ela cruzar. Ó, Vai, não, vai para frente não. Vai, pode ir. Até dá um par aqui, ó. Tá vendo? Ó? A vara cruzou aqui, não cruzou no meu dedo? Sim. Olha o rumo do diamante. Olha lá, uhum. você entendeu? Entendi. Ó, na ponta do meu dedo, tá o diamante. Ó. Certo? A vara tá cruzada bem em cima dele. Se você uhum. pôr o plumo aqui na vara, vai descer em cima uhum. dele. Uhum. Ah, agora é a diferença. Vê se uhum. confunde com outra coisa, ó. Não, não confunde. Daqui eu tô vendo ele brilhando aqui, ó. Não, vou só levantar aí. Aqui, ó. Aquilo aqui é a cor dele. Olha a cor dele. Você entendeu? Coisa mais linda. Então não confunde, o diamante, o brilho dele não confunde É um diamante amarelado Um os lá dentro do fundo dele <risos> é Ele achou, achou Aí ó Foi Ainda tá cheio tem... de barro ainda Foi na tema, acabou baixando Vamos na esse, tema Esse aí ó, tá vendo? isso é um diamante verdadeiro E não é pequenininho não, esse diamante tinha que dar uns um 70 pontos mais ou menos uns 70 pontos esse diamante amarelo. O que que é isso aí? Tá dando outro pa, também. Passa, quase. passa, passa em riba aí, vamos ver se tem mais alguma quase coisa outro. aí. Segura aí, segura aí. Segura esse diamante aí pra ver. Tá dando quase outro. Uma outra pedrinha, mas essa é um cordezinho. E olha que nem virou essa... Tá mandando essa... pra tua mão. Ah, Ele então tá foi, mandando foi, foi pra um tua mão. Olha ah lá, olha. É o diamante, hein? Não, não, tua mão tá aí tá virando. Então, só sair de perto, Eu vai. Vê, vê aí. De novo. E nós já bateu hoje umas par de peneirado aqui. Já saiu, Zé. Ah? Já saiu. Olha, pode ter mais alguma coisa aí. Não uma coisa. Vamos, vamos virar essa peneira, Tá essa só. Traz ela aqui para virar aqui. Vocês têm alguma coisinha assim. Vira ela. agora, né? Vai, ter tá uma ferragem boa, hein? Ué, essas é. coisinhas preta aí é tudo ferragem. Uhum. Que a acham, achamos, chama né? para não deixar o povo na dúvida, né, De? Então. Então. É parecendo esse desgramado aqui. Não, esse aqui tá muito... Feinha. Não tem Não, mas não tem brilho. Ele pode ser ah, ah, verde, amarelo, o brilho dele é um brilho metálico. Ele quando na peneira, você vê ele rapidinho. É que nem ali, você viu que ele foi rápido. É, não, tá se caindo ali. meu Deus, tá suco de barro. Não dá nem pra mostrar nada. aqui na região tem muito cascalho então tá muito... é muito difícil de, de localizar também tem hora você passa a mão para lá passa a mão para cá vai ter muita pedra bonita também tem outro eu acabei de achar outro tem outra pedrinha, outra pedrinha bonitinha aí também ó. então você passa vamos aqui um junto você passa a mão você vê que o que está na palma da mão, as pedrinhas bonitinhas e um diamantinho junto aqui é outra, outra pedrinha é outra bonita tá saindo aqui já ó, no meio do Bom, vamos dar mais uma peneirada lá Aí, ó. vamos dar mais uma peneirada para nós ver o que, que vai sair ó já achou. aqui vou dar mais uma peneirada para peneira ver se vai se achar mais erva hum. Mais uma peneiradinha, meia rápida, porque o vídeo já está com 15 minutos. Pediu o pessoal aí para se inscrever no canal, deixar seu like. Dá uma força aí para o canal poder crescer. uma mostrada aqui nos barrancos. Que pouco, mas o sol está pegando também, não está dando bem, beleza não. Né? Então agora pedi o pessoal para se inscrever no canal, deixar seu like aí e ativar o sininho aí para o canal poder crescer, vou mostrar um pouco aqui, ó do, do que tem aqui de pedra, isso aqui que nós já bateu hoje, isso aqui é tudo que nós já peneiramos, E aqui tá cheio de pedrinha bonitinha aqui, ó. então aí o pessoal que vai ver o vídeo aí, ó vai ver que tá. olha, pedrinha clarinha, clarinha, clarinha. E aqui pode ter algum chibinhozinho no meio, viu? Então, nosso amigo tá preparando lá mais uma boteada, mais uma peneira. aqui, ó. Olha que pedrinha, ó. Olha na ponta do dedo, ó. Que pedrinha bonitinha, mas nada de diamante. Aqui outra aqui, ó. Também. Vamos pôr essa pedrinha bonitinha lá. Aqui, ó. Parece um diamantinho, né? Foi livre, pô, hein? O rapaz tá mais livre do que... Hã? Não é que eu acabei perdendo ele? E eu acabei perdendo Mas achei um carocinho de arroz aqui, ó Então o vídeo já tá ficando longo, já tá quase na hora de nós encerrar esse vídeo Já é a última peneirada, que nós já deu umas 10 hoje Mas pelo menos valeu Um diamantinho que saiu aqui já valeu o dia Então Eu não tenho feito vídeo mostrando diamante, achando, mas hoje eu decidi fazer isso Então é os amigos ver que não é muito difícil pra achar diamante não se você está numa região que tem diamante, não é difícil. Agora, se você estiver num lugar que não tem diamante, também aí é difícil você achar. Aí você vai andar o dia inteiro com as varetas e não vai achar nada. E se achar, tá fundo também. Só virar ela. Já virou o um grosso aqui porque. Oh. Uou! Hum. Será que tem outro aí? Hum! O que que é isso? Ah, a terra é tá muito estranha Hum? Eu acho que é quarto isso Olha ah, uma água, uma tá parecendo uma palinha. Ai aí. Ei, velho, eu sou eu, né? Rapaz! Vamos ver dentro dessa peneira. Cadê a Olha peça que tem tá estranha? Aí uma pedrinha brilhando aí, ó. Aqui, ó. Então. Essa aqui é um corte. Aqui, ó. Vai ter que tomar um pauzinho. É um corte. Um, um, um pauzinho, pauzinho. pra mim. É neném. um corte meio esverdeado. Um pauzinho pra mim tirar ela. Hã? Um pauzinho pra tirar ela daqui. Vê. Mas como é que ela foi parar em cima aí? Ô, uh, rapaz, e pode ser um diamante tipo, hein? oi e aí, rapaz, vamos, vamos gravar de pertinho para ver. Mostra ele aí. Foi parar em cima do coisa pineira. Tá até brigando. Rapaz, ah, o outro aqui, ó. Tava aqui dentro d'água. Acabei tirando dentro d'água também. Um assim. pedacinho. Não tem um brilho, não. Tem não. Um pedacinho. Então, corte. Aqui o outro também dando brilho é, aqui, ó. aqui, ó. Aqui o outro dando brilho também. Não, não. É, aqui lá já ganhamos dinheiro. Não, não, cadê o brilhinho metálico, companheiro? Tem que achar um com brilho metálico de novo. Peraí, carmei. Não, mas tira a água. Não, você é vai aí, chegar é, aqui dentro da água. a água da cor aqui, tá? Mas, vai para cá, porque nós vamos encerrar esse trino. vídeo. vamos pra cá vamos ver o citrino. cintrino cintrino vamos ver a carinha, é mesmo cintrino amarelo legal, hein esse vídeo tá ficando longo, vamos, vamos, que nós temos que encerrar ele outro aqui, ó, outro citrino. olha aqui, que coisa mais linda esse daqui hum esse tá parecendo um diamantinho hein, cara bonito hein olha o brilhinho dele lá olha aí. outro também que brilhinho esse pode pode chegar lá hein, olha o outro e esse merece atenção para ele o brilho dele é um brilho bonito Ó, parecendo um pingo d'água olha até na mão ele fez diferença cara esse aqui o pingo d'água ele tá até o seu viu uhum. Porque ele não tem muito metálico, ele é mais é. Mesmo assim, ele tem um pouco de brilho metálico. E aqui dá pingo d'água, viu? Já foi achado aqui. Eu hum. tenho um diamante lá em casa lá que é pingo d'água daqui. Pediu o pessoal para não se esquecer os pessoal que já chegaram até aqui no vídeo que já assistiu até aqui que puder aí deixa o like aí aperta o sininho aí para que o vídeo possa o canal possa crescer assim que eu tiver um vídeo bom aí o YouTube notifica a pessoa a pessoa vê os vídeos e faça aí os comentários faça as perguntas aí se eu puder responder eu respondo Engraçado, aí, aquela um... pedrinha Aquela pedrinha tá fazendo diferença cara. Ela, Essa pedra aqui Tem que levar ela para testar ela uhum. Dizer ao pessoal aí Um boa tarde Foi bom ter feito o vídeo Agradecer a todos Até o próximo vídeo Uma boa tarde, Maurício Mococa Que Deus abençoe a todos Nós já estamos com 23 minutos E nós vamos encerrar Vamos aqui uma, uma arvinhas aqui